E aí, beleza? Gostou do vídeo? Se você gostou, dá um like aqui embaixo, tá? Que é muito importante para o crescimento do canal. E inscreva-se no canal também para nos ajudar a crescer cada vez mais. E toda vez que eu colocar algum vídeo, é, você vai ser avisado automaticamente, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até mais.